Você está cansado de perder tempo e dinheiro para resolver problemas de TI? Tempo precioso que você poderia usar para focar nos resultados da sua empresa? Pare de se preocupar à toa! Temos uma solução veloz e segura para seu negócio. Conheça a Conte com a agilidade de uma equipe de especialistas multidisciplinares para o atendimento de suas necessidades em qualquer lugar do mundo e sem interrupções. Enquanto isso, seu time foca exclusivamente no que eles sabem fazer de melhor. Em três passos, a Suportex resolve qualquer problema. Você solicita através dos diversos meios disponíveis qual é a sua necessidade. Um analista irá fazer um acesso remoto autorizado. E sua solicitação é atendida em tempo real. Pronto! A solução é reportada na área de cliente e problema resolvido. Simples assim! Foque no core business e no crescimento da sua empresa. Mais foco, melhores resultados. Suporte Tecnologia para jogar a favor dos seus negócios.